Se você tem paciência pra fazer isso, joia, excelente, faça, tráfego orgânico é 100% de lucro, você não, você não gasta nada, nada pra você fazer aquela venda. Então, a, se a comissão é 100 reais que você recebe, é 100 reais de lucro, lucro que vocês vão ter, tá galera? Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de venda online somente para o Instagram, tá galera? Esses dias eu postei... Alguns vídeos aí referentes que as vendas caíram e tudo mais. Algumas pessoas veio me procurar, pois tinha parado de anunciar no Facebook Ads, estava focado somente em tráfego orgânico ali é, no Instagram e no Facebook e veio perguntar a minha opinião sobre tráfego orgânico, tá galera? Então, eu juntei outra pergunta que um rapaz tinha feito para mim, que ele estava fazendo somente vendas através do Instagram, somente anúncio o Instagram, né? Então, é, eu juntei essas duas perguntas que fizeram para mim que eu achei muito interessante e muito válido trazer aqui para vocês. Eu já tentei fazer orgânico no Instagram, eu tenho um passo a passo do que, que eu fazia mais ou menos ali, então vou passar para vocês, porém é muito trabalhoso, tá galera? O orgânico no, no Facebook praticamente morreu, então você tem que fazer muito spam. E eu não recomendo isso, eu não gosto de fazer spam, eu não acho esse tipo de serviço válido, tá, galera? Esse daqui é o meu ponto de vista, tá? Não sou muito adepto a fazer spam. Então, no Instagram, por enquanto, ainda tem o tráfego orgânico, só que é muito pesado, você tem que fazer muitas coisas durante é um período muito longo tá e eu fiz mais ou menos um, um em torno de dois meses ali dois a três meses consegui fazer algumas vendas cresci meu meu Instagram do produto que eu vendo significativo pelo curto tempo que eu fiquei ali focado somente no Instagram não tem como você começar do zero a não ser pelo orgânico onde você vai ter o único gasto que você tem é com o tempo que você vai ter que fa fazer as coisas ali eu trouxe essas duas perguntas que fizeram para mim que eu achei muito interessante para você era a venda somente no, no Instagram, né? Pa, o tráfego orgânico para o Instagram. Então, eu vou falar primeiro do tráfego orgânico, o que, que eu fazia e que dava certo, porém você tem que fazer muitas vezes, muitos dias, vários meses para que com isso você consiga ter um resultado significativo, tá galera? Então vamos lá A primeira coisa que eu fazia ao acordar ali Depois que eu tinha minha rotina que eu ia começar a mexer no meu Instagram Eu fazia o que? Eu adicionava em torno de 20 a 30 pessoas é, A cada 3, 4 horas eu adicionava mais ou menos isso daí Eu deixava uma notificação que toda vez que alguém do meu nicho publicava alguma foto Eu ia lá e curtia aquela foto foto e seguia mais ou menos em torno de 20 a 30 pessoas ali e durante o dia inteiro e a cada 3 4 horas eu fazia isso mas eu seguia diversos perfis muito grande tá galera então o primeiro passo que eu fazia era isso ia lá verificava se realmente tinha alguma notificação de algum perfil muito grande bem maior do que o meu se ele estava postando alguma coisa se ele tinha postado alguma coisa se tivesse em torno de 20 30 minutos lá eu ia lá naquela foto que ele postou ia sair curtindo em torno de 20 a 30 pessoas tá eu fazia mais ou menos eu seguia seguia mais ou menos em torno de 100 a 150 pessoas por dia tá galera então assim já vê que é um trabalho um pouquinho mais pesado ali então toda hora você tem que estar tá olhando a notificação do seu celular tinha mais pessoas que me seguia de volta era aqueles posts que eu pegava na hora a pessoa o perfil grande lá tinha acabado de postar alguma coisa relacionada ao nosso nicho né e eu ia lá e já curtia a seguir as pessoas que tinha acabado de seguir também isso é, é bem crucial porque às vezes a pessoa tá ali na hora Assim, assim que ela curte aquela foto do outro perfil, você segue ela. A tendência é a pessoa te seguir de volta, tá? A mais ou menos a cada 10 pessoas que eu seguia, em torno de 2 a 3 seguia eu de volta. A cada 100 pessoas que eu seguia, 30 mais ou menos me seguia de volta. Então eu conseguia mais ou menos de, 3, é, de 30 a 40 perfis que seguia eu por dia, tá, galera? Mas né, é um trabalho muito. Muito pesado, então toda hora você tem que estar tá olhando ali no Instagram para ver se alguém está postando foto nova. Então, assim, eu, então, eu seguia diversos perfis, né, para estar tá fazendo essa estratégia de seguir a pessoa de volta. Eu deixava uma notificação ligada para toda vez que aquele perfil, do mesmo nicho que eu postasse alguma foto, eu ia lá e curtia, e já seguia as pessoas que curtiram aquela foto. Então, essa é uma das etapas que eu fazia todos os dias, tá, galera? Outra etapa que me tomava bastante tempo é o quê? Eu postar foto de a cada duas a três horas, eu postava uma foto com alguma dica, alguma coisa relacionada ao nicho que eu tava ali. Então, imagine, a cada três horas eu fazendo isso também, tá, galera? Então, eu postava foto a cada três horas, eu seguia em torno de 20 a 30 pessoas a cada três horas, só as curtidas que eu limitava ali, em torno de 5, 6, 7 curtidas no máximo nas fotos que eu fazia ali, eu não passava de 10 curtidas ao dia tá galera, porque é, logo bem no início lá, lembra que eu falei pra vocês que eu trabalhei um pouquinho com dropship eu fiz um pouquinho de orgânico também no Instagram, então eu acabei tomando shadow ban, tá galera, então assim, o que que é isso? o, o, o Instagram ele detecta ali é, atividades em comum, é como se fosse o bloqueio do, do nosso gerenciador de anúncio. Porém, o nosso gerenciador de anúncio, a gente é, não faz campanha alguma, né? Ele fica bloqueado, ou você pede análise para desbloquear, ou você nunca mais anuncia naquele, naquela conta de anúncio. né? Shadowban não. Você continua utilizando normal, só que os seus alcances e as hashtags que você usa, né? Que normalmente o orgânico do Instagram é baseado nas hashtags e no tanto de postagem que você faz, né? o tanto de pessoas que você alcança, ele diminui drasticamente. Então vamos supor que você faça uma, uma postagem com uma determinada tag alcançava 100 pessoas quando quando você toma esse shadow ban alcança 5 6 ele diminui drasticamente ali então eu acabei tomando esse shadow ban e agora eu tenho um padrãozinho que eu sigo onde eu não não tomo shadow ban então esse espacinho aí que eu tô falando para vocês é que eu faço e não dá shadow ban tá galera então eu ia lá curtia 6 7 fotos 10 fotos por dia que eu curtia é simplesmente assim Curtia no máximo 10 fotos por dia Seguia no máximo 150 pessoas por dia e fazia postagem de fotos a cada 2 a 3 horas não, não extrapolando isso, tá? Eu não fazia postagem a cada uma hora, sendo que isso é possível, tá galera? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele desinchar Eu vi uma vez o podcast deles que eles faziam aproximadamente de 20 a 30 postagens por dia, tá galera? Eles cresceram absurdamente assim, eles, eu acho que se não me engano eles conseguiram quase um milhão de seguidores em 9, 10 meses, só fazendo isso. Imagine a, o tanto de postagem que eles faziam por dia. Imagine 10, 20 postagens, 30 postagens por dia. É muita coisa, tá, galera? É coisa pra caramba. Então, assim, é, eu não, faço essa, não fiz essa postagem porque eu achei que poderia ocasionar o shadow ban. Então, eu fazia ali a cada 3 horas. E no período da noite, eu tava dormindo, eu não fazia, tá, galera? Então, esses são os passos que eu fiz. Uma coisa que eu também fazia durante a manhã, assim que eu fazia essas postagens, é, seguir as pessoas de volta, o que, que eu fazia? Em torno de mais ou menos de 30 a 50 pessoas, eu deixava de seguir, tá galera? Então eu seguia mais ou menos 100 pessoas e deixava de seguir aproximadamente de 20 a 30 pessoas por dia. Assim, meu número de seguidores, ele ia crescendo também, né? O número de pessoas que eu ia seguindo, mas não ia crescendo tanto. Às vezes você vê um perfil lá que ele tem 7 mil pessoas que seguem ele, mas ele segue 20 mil pessoas... Então, pra gente não deixar essa discrepância muito alta, eu fazia isso, tá, galera? Então, esses são os passos que eu fiz. Deu certo para mim, porém, o tráfego orgânico, ele, ele demora muito, tá, galera? Então, assim, se você tem paciência para fazer isso, joia, excelente, faça. Tráfego orgânico é 100% de lucro. Você não, você não gasta nada, nada para você fazer aquela venda. Então, a, se a comissão é 100 reais que você recebe, é 100 reais de lucro, lucro que vocês vão ter, tá, galera? Não, você não tem que dividir a fatia com ninguém. O único problema é que você tem que trabalhar muito para você construir um Instagram de, de maneira orgânica. Ainda dá para construir um Instagram de maneira orgânica. Ainda é possível, tá, galera? Ainda é possível, bem tranquilo, crescer o, o Instagram. Porém, é um pouco bem trabalhoso ali, tá? E a segunda forma é anunciar somente para o Instagram. E sim, galera, isso é possível. Eu já fiz testes onde... Eu subia campanha somente para o um Instagram, onde era somente feed e somente... Eu subia duas campanhas totalmente diferentes, tá, galera? Porque Não é igual você subir uma campanha e deixar automático para tudo, tá? Eu subia... Quando era pro Instagram só, como é um público um pouquinho mais jovem do que o normal, o Instagram é um pouquinho mais jovem, né? Você tem que anunciar com um público mais específico, o que, que vocês têm que fazer? Um criativo somente para o feed e um criativo somente para o stories. O criativo somente para o stories, você vai ter que deixar uma descrição bem breve no vídeo, é, no vídeo ou na foto, tá? Não tem como você colocar uma descrição por palavras. Se colocar, vai ficar bem feio, tá, galera? Não sei se vocês já viram aquele anúncio que... Fica um monte de coisa escrita na foto ali nos Stories. Eu acho isso daí bem feio. Então, normalmente, quando você sobe para Stories, você deixa uma barrinha lá em cima escrita alguma coisa e uma barrinha embaixo e fazendo é, pedindo para o cliente tomar uma ação, né? Que arraste para cima ou dá um clique, algo do tipo. Então, você faz aquele padrãozinho ali que é 1920x1080. Se eu não me engano, é esse. Mas depois vocês dão uma pesquisadinha é melhor. Qual que é a dimensão certinha para você postar nos Stories, tá? Já no Feed, galera, é, eu aconselho vocês... Colocar mais hashtag em vez de descrição e colocar alguma coisa breve, tanto na foto ou na imagem, tá? E vocês podem subir é, essa campanha muito simples e muito fácil ali no, no Google Ads. É só você desmarcar a opção de posicionamento automático e escolher Stories e feed do instagram é bem simples e muito rápido eu acho válido também se você conhecer seu público ali eu acho muito mais muito válido anunciar somente para o instagram tá galera é um dos pulos do gato que você se diferencia de outros afiliados que normalmente é a plataforma que a gente mais vende é o facebook e quando tá todo mundo focado no negócio, você foca em outro, às vezes você tem um resultado extraordinário, tá, galera? Então, foi essas duas perguntas que fizeram para mim. Eu achei bastante interessante fazer um vídeo para vocês, tá, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?